alô nossos seguidores nossas seguidoras um dia bom dia especial para vocês estamos aqui na Auto Plus Renault fevereiro chegou e aqui tem muitas ofertas para vocês Marcelo está conosco e vai falar desse mês de fevereiro aqui na Auto Plus aqui tem negócio sempre o melhor negócio com certeza bom dia Marcelo Bom dia, Márcio, bom dia a todos os seguidores do Rio Mafra Mix. Isso mesmo, fevereiro chegou bombando aqui na Auto Plus Renault. Condições imperdíveis para você sair de carro zero quilômetro ou semi-novo. Temos várias opções em estoque, várias novidades aí, carros revisados com garantia, carros com baixíssima quilometragem revisados, inspecionados, então, carro de total procedência. Temos bônus no zero quilômetro, bônus de 3 mil reais na Captur, por exemplo. Primeiro emplacamento é por nossa conta. Então, temos várias condições aí é, para você sair com o seu seminovo ou carro zero quilômetro. No seminovo, Márcio, vou frisar aqui, seminovo, você que está procurando um seminovo, vem para cá, não dá para perder. Primeira parcela, gente, é... Por conta da Auto Plus Renault. Isso mesmo, no seminovo. Então vou frisar bem: comprando o seu veículo seminovo aqui na Auto Plus Renault, financiando pelo banco Renault. Lembrando bem, pelo banco da montadora, primeira parcela, gente, é por nossa conta. Ou seja, você não vai pagar a primeira parcela do seu carro seminovo. Além da transferência por nossa conta e vários brindes aí, várias, vários benefícios e várias vantagens aí na Auto Plus Renault. Então não dá para perder, gente. Vem para cá. É fevereiro, 28 dias aí de condições imperdíveis. Então, vem pra cá, não dá pra perder. Aonde que nós estamos? Estamos aqui na rua Tenente Geronazo, 325, no bairro Jardim América. Ao ladinho da BR-116, não pode vir, tá com a agenda cheia, liga agora. 3641-8400, 3641-8400, um de nossos consultores vai até você, nós vamos montar a melhor proposta da cidade, como a melhor avaliação, tenho certeza disso. Então, gente, tá querendo trocar? Vem para Auto Plus Renault, não dá para perder, Marcio. Legal, obrigado Marcelo, Um da, da equipe de venda, aqui o Marcelo representando todos os consultores nesse momento. Auto Plus Renault, fevereiro vende tudo, Marcelo já contou tudo para vocês, só agora contando com a presença de vocês, nossos seguidores, para fazer aquele negócio diferenciado. Auto Plus Renault, 3641-8400.